antes da Segunda Grande Guerra Mundial, portanto, antes de 1939, a população ucraniana, não o governo, a população ucraniana, no dia 24 de fevereiro, resolveu perseguir e matar os judeus. De próprio punho, eles foram aos estabelecimentos é, geridos pelos judeus, foram às sinagogas, foram às casas dos judeus, arrastaram-nos para as ruas e os mataram a sangue frio. Isso uh, há 80 e poucos anos atrás. É? Então, isso, isso ainda isso dentro, é e, isso isso ainda é. dentro do, do regime da União Soviética. Né? Antes do. Não, não, antes, meu querido. Antes da União ah, Soviética. Ah, não. não. Dentro, como União das Repúblicas Socialistas sim. Soviéticas na época, né? Não como. Sim, não como Ucrânia em si, era como União é. Soviética. Mas esse, mas esse fato ocorreu somente na Ucrânia. Ah, entendi. Esse não fato sabia, não ocorreu não. na. Na, na União das república socialista soviética Ele ocorreu na Ucrânia. Uhum. A população da Ucrânia fez isso com as próprias mãos. Então, vejam bem que não existem coincidências. é né? Justamente nesse dia, agora, em 2022, eles vão ser invadidos pela Rússia, e a população civil está sofrendo. Assim como... E outra coisa, hoje, quem preside a Ucrânia é um judeu. O Zelensky que é judeu, isso tudo é coincidência? O que, que vocês acham? É, não existe coincidência, né? Não existe coincidência. Então não existem também inocentes. Nós não estamos aqui querendo culpar ninguém. Não, existem essa, não existe essa história de inocentes, ah, na, de na doutrina Nós a gente aprende que não existe vítimas, né? Não existem vítimas. Nós todos somos culpados de... É, erros clamorosos do passado E é, nós já vivemos inúmeras, centenas, milhares de vidas Já promovemos guerras, revoluções sangrentas Saques, é, matanças indiscriminadas Até mesmo em nome do Cristo nós fizemos isso Então, minha gente, não vamos achar que nós não temos nada compacto nós temos, sim, responsabilidade. Eu já eu tenho visto muita gente que fala assim, mas nós, eu sou uma pessoa tão boa, não é? E moro aqui no Brasil, o que, que eu tenho com isso? Lá, o, lá, o, lá na o, da Europa, o... da guerra, e eu vou pagar o pacto? Eu já ouvi. Porque os grandes governantes uh, militarizados ou que têm o poder militar, o poder atômico, se eles resolvem fazer a terceira guerra o que, que eu tenho com isso? Olha, nós temos muito com isso. Nós nascemos aqui no, por, por uma razão. É, a gente a gente aprende na doutrina que o mal, né, ele pode ser evitado. Né? Não tem que se ocorrer. Não existe. Não, a gente não acredita ele, em karmas, né? É, ele deve ser evitado. Ele deve ser evitado. E a gente aprende que a guerra, ela traz mais débitos. Então assim, não está cumprindo, não está pagando os débitos, está adquirindo novos. Dead, Mas ao mesmo né? tempo, segundo Kardec, ela acelera o progresso. Certo? Acelera o progresso. O mal é necessário. Está no livro da né? Gênesis. Está é. no livro da é. Gênesis. Ou seja, ele, ele, os nosso, o nosso sofrimento que a gente está hum. passando, ou esse, o povo ucraniano que está passando agora, isso vai, é, vai ajudar o progresso deles, é isso? É isso que Eles, quer dizer? Tá e também no mundo vai. todo, né, Jardim? O mundo todo. O mundo o todo progre. É, é, aí a gente volta exatamente no, hum. no. É necessário que venha o escândalo. Quem está provocando o escândalo vai ter que acertar as contas, não tem jeito. Agora, o escândalo Entendi. faz o mundo progredir. Programa Vivência Espírita.